Como é que meus putos do ar? São já para mais um vídeo. Desculpem lá se está um bocadinho mais escuro e mais chuvoso, mas é que está de chuva hoje. Eu já tenho de saudades do verão. Malta, então onde é que estamos? Olha aqui. <risos> onde é que a gente estamos a ir hoje? E no quê? Estamos a ir ao nosso amiquíssimo DRP Motorsport medir o nosso Corsa GSI. Pois é, o que tem sido um apoio impecável aqui ne, neste conteúdo que é medir, ver resultados, antes, depois, durante, qualquer que seja o, o projeto, o homem está uh, sempre disponível para nos deixar fazer uma mediçãozinha e hoje vamos lá medir o Corsa GSI. Pois é, se vocês cheguem o conteúdo viram que achamos este carro completamente abandonado, Fizemos uma reparação mecânica na HR Garage, vamos depois os postões e as bielas forjadas da Max Speed Rods à Ave Comer para eles montarem lá as bielas forjadas nos postões originais. Colocámos o coletor de admissão da Mantzel, capa de caixa, enfim, fizemos aqui nada do outro mundo, mas uns melhoramentos. Que me leva a crer que isto tem mais uns cavalinhos extra, não é? Se vocês me perguntarem, mas olha, dá lá o teu número antes de me es pá, é assim. Se eu der 120 cv, eu estou satisfeito. Era o meu número, passar de 106 cv para 120, só com admissão, catalisador de alto fluxo. As bielas forjadas, se bem que as bielas forjadas não devem dar ali cavalos, porque a gente pesou as e elas tinham mais ou menos o mesmo peso que as originais. Se bem que a gente comeu ali um bocadinho do pistão para montar o freio, etc. E, poderá, e podemos ter tirado aqui um bocadinho de peso na, no motor ali quando ele está a rodar e dar ali um pozinho. Mas o grosso, vá lá, se ele der alguma potência, o grosso será do coletor de admissão, o KPN caixa e o catalisador de alto fluxo e o motor refeito, não é? portanto, se desse 120 cavalinhos eu ficava satisfeito e já está a chover a malta que eu tenho falado lá de fora e alguns que já fizeram este setup dizem que 120 cavalos é na boa quando fazemos também a eletrónica que este coletor com a puxada e não sei o toca muito também quando fazemos eletrónica a eletrónica é essa que eu ainda não fiz eu queria fazer os 120 cavalos sem a eletrónica e dava o tema como concluído porque, pá, acho que era o um número fixe para este carrinho, 120 cavalos fiável, o número que vai lá trazem os capos de origem, e este carro praticamente só me dando a admissão fazia esse número. Se ele não fizer esse número, pá, vou ponderar se faça ou não a eletrónica, até porque como a gente anulou a EGR fisicamente, volta e meia acende a luz motor, e agora por acaso acendeu, por isso é que eu me lembrei de vos dizer isso, acende a luz motor a avisar que está algum problema na EGR, não está problema nenhum, nós é que anulámos. E ela foi anulada fisicamente, e temos que anular eletronicamente. Eletronicamente ainda não foi feito porque eu estava a tentar fugir a fazer a eletrónica. Mas vá, fica por aí, vamos tirar todas as dúvidas, vamos ver quantos cavalos é que o Corsa tem com estes toquezinhos e já voltamos a falar. Bora o que <risos> E pronto, malda, já chegámos aqui ao nosso amiguíssimo, mas uma vez já te agradeci na viagem. E yeah. pessoalmente, sempre disponível aqui para os nossos projetos. Uma pergunta, já vez me disto algum gesto destes? Não é muito normal? Então... Não. Epa, não, não. não. É pá, eu acho que não, acho que não. Eu tinha quase a certeza que não, mas acho pronto, que... é para, para te perguntar se tinhas alguma base de comparação. Acho que não tenho Então, isso que... vai ser o primeiro. Siga, vamos ver quantos cavalos tem. Tá? Isto era um carro muito cobiçado na altura. E caro? Yeah. E, aliás, ele não teoricamente não vendeu tanto como aos carros porque era muito mais caro muito e mais tinha caro. menos 10 cavalos. Yeah. Então a malta aqui era barato. Yeah. Vamos lá ver se eles ainda cá estão, se ganharam yeah. mais, se perderam. Vamos ver se ainda estão cá todos ou não. não é, pá, tem que estar mais, pelo menos. Pá. Só que me ofensa dois ou 3. Vamos ver, pessoal. Gooder, like you're in a thriller, harkers pum, pump, pum Gorcy figures, they can get so bitter. Show sure you want to enter you can turn back up. Nesta malta já temos aqui resultados para que vocês não digam, Ai, mas ele foi lá com outras cenas, olha, está exatamente igual como no último vídeo. Coletou TZ, o Matzel, de caixa, apenas no último vídeo eu não tinha este tubo, que não sabia onde é que ele andava e já o achei, estava só daqui, mas já fizemos aqui a instalação, até lhe falta aqui um parafuso. Miquici, estás agradavelmente surpreendido, agradavelmente desiludido, o que, é, o que é que contas? Eu estou agradavelmente nada, <risos> nunca, como nunca me deu um carro deste. Agora, então... tá, o que a gente pode observar aqui é que o carro é muito mais redondo do que a maioria dos carros, não é? Eles... Tens uma curva de binário que é quase uma reta. Tem peitaço e o gajo? É pá, está fixe, já. É um carro com muita peitaça. É, carregas em qualquer, em qualquer rotação e ele corresponde logo, por acaso é fixe. Okay. Tá, temos aqui o, o Yuri. Uh, eu... Penso que se isto, isto deve ser, a gente fizemos aqui uma data de randos seguidas, mesmo sem parar o carro, e ele ganhou sempre porque o, o motor, como é novo, pá, o catalisador, epá, isto também são carros que estavam parados há boé tempo. Este, este o estava carro tem catalisador, tem tudo, pá, cheirava boé catalisador. Tem, tem catalisador, yeah. dá o fluxo. Yeah. É, é, é Não, sabes é. o que é que cheira, Agora vou, é, yeah. que eu que o meu sabes é, tu, o que é que cheira? quando comprei o carro? Ele tinha o um segmento colado, yeah. então mandava óleo para ah, o okay, escape. Okay. Isto, o cheiro que estás a sentir é o óleo que ainda está provavelmente ensopado yeah, no escape. Yeah. Portanto, cada, cada vez que tu puxavas o carro yeah, libertava carro. cada vez mais. Não é muito, né? Como se pode ver que é de 128 para 130. É mas pontos que... subiu em todos. Yeah, subiu, subiu em todos, yeah. 28, 29, 30, Epá, quase E diminuíu também 53 para 57, quer dizer, ou seja coisa. Nota-se perfeitamente que o motor foi fechado agora yeah. e quanto mais porrada vai levar, yeah, melhor vai ficar. Pá, não, é uma coisa desparatada, mas se calhar uns 5 cavaleques daqui, se calhar um mês ou dois, calhar já estava apagando. Pá, e o carro parece estar muito acertinho, não falha nada. Não pá. É, às vezes os saques têm aquelas, aqueles o, falhantes, o de estramulhar, que... né? É pá, isto não, este carro é muito certinho, Olha, mesmo, o um t... carro de boeda redondo. A título de curiosidade, consegues só pôr aí um sacozinho mais ou menos original, como hum. este? Em comparação, não consigo. Não consegues? Ah, queria comparar com. E a malta dos saques agora até me morde, mas gostava de fazer aqui. pá, ah, mas digamos um saco uh, só com é isto que faz? É. É isto que faz? Mais ou menos, sim. Que, Quer dizer, que eu tenho a pá do Gessys, vá, digamos assim, que é o que é a Mantuzel. Andamos aqui muito perto dos saxos. A única diferença é que este carro, uh, a gente como pode ver, né, Temos mesmo a rotação quase no corte. Yeah. Ah, e tá ele faz pouca rotação. Corte. E ele faz pouca rotação, ou seja, se a gente conseguisse fazer, vá, aquelas 7200... do, do dos saxos? é saxo, pá, se calhar ainda se ganhava aqui mais... 3 ou 4 ou 5 cavalos. Pois, era o que eu estava a dizer no caminho para cá. Sei que o pessoal, na, aí, tá? na altura, nestes carros metiam umas camisinhas e o carro funcionava muito bem porque o carro é mesmo, mesmo, mesmo. É quase uma reta. A linha do binário, desde que é a é gente carrega forte, cá meu. de baixo, é, é é muito forte mesmo. Ver. Uh, temos 141 de binário e aqui temos 154, a diferença. Às 2000 são de 10, 10, 10 não é quase yeah. de nada. Às 2000 tem quase o binário yeah, todo. Quase binário tem quase o binário máximo. Peço, Peço um lá. Não, não, é, não estica tanto, não é tipo elástico, mas é um carro muito redondo. Eu nunca acho que nunca tinha feito nenhum. Uh, já é assim. Mas o carro é muito redondo mesmo. Top, top, top. top. <risos> este está, este está. Este, este, este está fixe, O Rosa deu-lhe aqui bacana. Já. No restauro, ver é cover é. nos pistões, ah, tem, tem bielas fejadas com pistões originais. Okay. Eu tinha lá as bielas de Magic Fini, uma vez que tinha, montei. Claro. Mas em termos de peso, a gente usou as duas lá no, no varanda, exatamente à grama. É? grama. A única cena que a gente foi pescar talvez tenha sido no comer o pistão para pôr o freio. É? Mas, é mas é graminha, é. A graminha, graminha, é. a graminha. Bem, obrigadão. Mais uma vez temos 130 cavalinhos com 160 quase binário. No GSI com periféricos. Intake, KPN de caixa, catalisador de alto fluxo. Parece que está bom. Está ficholas. Bem, malta, até já. A gente já fala no caminho. Vou tirar aqui o carro e libertar o homem. A gente já fala agora na viagem. Pessoal, tchau e... Oi, malta, obrigadão por assistir a este conteúdo. Estou pá, pá, agradavelmente surpreendido. Eu, o meu número, como eu disse no início, era 120 cv, deu 130 cavalos, mas nem é os cavalos que me está a surpreender. Uh, uh, é o carro em si e o binário. Malta, a gente tem 140 e pouco de binário logo às 2000, Eu sempre disse nos comentários e em malta, amiga, que não estava o carro forte, mal a gente carrega, o carro tem sempre força. Epá, e agora confirma-se o carro tem. 140 de binário logo às 2000 e depois mantém praticamente até ao corte, ou seja a linha do binário, como o Alquís estava a dizer é uma reta, vai lá em cima e depois pow, até lá abaixo este carro, pá, digo-vos uma coisa e estamos a falar de um carro com escape original, ou seja não tem uma Varex, não tem nada, tem um escape original tem a linha de escape na medida original, eu arrisco-me a dizer este carro com uma linha de 55 direta, com uma Varex ao fim Faz aqui na boa mais 5, 6 cavalos. Se a gente fizer a afinação eletrónica, no conjunto, deve buscar mais 5, 6, 7 cavalos. Arrisco-me a dizer que este carro com eletrónica, linha de escape e mais um ou outro ajuste faz mais de 150 cavalos na boa. Não estou a dizer todos os GSIs, estou a dizer este GSI. Pá, o motor foi todo refeito, está aqui um trabalhinho espetacular da HR Garage, está aqui um trabalhinho espetacular da VECOMER. Pá, ficou tudo a tocar muito bem e o carro, mesmo sem eletrónica, fez aqui 130 cavalos e 160 de binário, o que é muito, muito bom para o GSI. Resta-me agradecer pá, a vocês, todos os seguidores, por me apoiarem, por acreditarem neste projeto, era um carro que estava abandonado, ninguém dava nada por isto e como vocês veem, deu aqui frutos. Agradecer à HR Garage, agradecer à VECOMER agradecer à Autopartes Logístico que forneceu praticamente todo o material para a construção deste motor, travagem, etc muito obrigado a vocês todos varanda da VECOMER está aqui um trabalho espetacular, prestou um freio ainda passámos lá a cabeça pelo dar uma, uma passagemzinha para a gente quando meter a junta ficar espetacular de não ter riscos de ter fugas, etc. O Rosa, és o mestre, já fizemos em vários carros, todos impecáveis, não há um, não há um que tenha funcionado mal, impecável. Portanto, esta malta vai estar toda na descrição, se vocês quiserem consultarem, pá, falar melhor, não posso, uh, que se não dar-vos provas, e aqui estão as provas, sem truques, sem dicas, é o que é, se tivesse dado pouca potência, íamos rever o que é que estava mal, e voltávamos a corrigir. O carro já fez o que era para fazer, mais do que o que era para fazer, portanto, Dou por mim o tema... Epá, nem vou, não estou a pensar mesmo em fazer eletrónica. Dá-me curiosidade, dá-me curiosidade de fazer linha de escape e fazer eletrónica e ver até onde é que isto ia, mas pá, a gente precisa de abordar outros temas e este carro, digamos, tem valor. É assim, é praticamente original, só com uns toquezinhos, sem estragar. E está dentro da lei. Temos um carro melhor que o original e legal. Mais uma vez, obrigado a todos. Fiquem bem. Um grande abraço e um grande ga ficava parecido um campo onde disse. Diz, diz!